Ele se tornou um aliado no dia-a-dia -dia e artigo indispensável onde quer que a gente vá. O álcool higienizador entrou nas nossas vidas e parece que não vai sair tão cedo. Ele tem sido uma ferramenta muito útil na prevenção do coronavírus. Chegou até a sumir das prateleiras no início da pandemia, mas agora é encontrado com facilidade. Aqui na UFPR, o setor palotina tem sido um dos responsáveis pela ampliação de produção de álcool desde o início da pandemia. Com essa demanda de produção desses álcools higienizadores aumentou muito, sentiu-se então a necessidade da produção do álcool hidratado, que é o álcool 92%, que é a principal matéria-prima para a produção desses dois álcool higienizadores. Por meio de uma parceria da Universidade com o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho e a Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu, o setor Palotina encontrou uma fonte interessante de álcool hidratado. Bebidas apreendidas pela Receita na fronteira do Brasil com o Paraguai. E rapidamente nós já elaboramos um termo de cooperação técnica, que envolve a Receita e a Universidade e que, então, desde o mês de, de junho, né, tem viabilizado a entrega, né, por parte da Receita Federal, dessas bebidas apreendidas aqui no setor Palutino. Então, nós temos um termo de cooperação com a Receita é, com duração de cinco anos. Depois de apreendidas, as bebidas não podem ser doadas, vendidas nem consumidas. E precisam ser descartadas de alguma forma. Mas depois da parceria firmada, elas ganharam outro destino. São matéria-prima para a produção de álcool em gel e álcool líquido, produtos essenciais hoje em dia. Até agora, cerca de 3.400 litros de bebida já foram destilados. E a partir deles nós conseguimos produzir aproximadamente 550 litros de álcool, 94. E aí esse álcool foi destinado a essa força-tarefa e aí eles produziram em torno aí de 600, 650 litros de álcool gel e ou, e ou álcool glicerinado, dependendo da produção e da necessidade. E aí já foi distribuído para muitos hospitais da região, prefeituras, a área da segurança pública principalmente também. A usina tem capacidade de processar aproximadamente 1.200 litros de bebida por dia. Tirando em torno de 200 litros de álcool e nenhuma gota é desperdiçada. As sobras, ricas em açúcares e carboidratos, também são reaproveitadas. A gente faz um processo de tratamento e vai reutilizar essa, esse o que sobra então da bebida, depois um processo de tratamento para fertirrigação, ou seja, transformar ele em um fertilizante líquido para os nossos projetos aí voltados à área agronômica. Para a diretora do setor Palutina. Esta é mais uma ação que reafirma a importância da Universidade Pública para a sociedade. Então, nós ficamos extremamente felizes de poder contar com essa uh, infraestrutura, com todo esse auxílio, essa parceria que foi proporcionada. E a partir daí, então, a Universidade né, exercendo o seu papel uh, tão bonito né, de fazer com que uh, as ações cheguem de fato até a comunidade e tragam um benefício aí geral para a sociedade.